nenhuma roupa é tão reconhecida como uma coisa japonesa quanto o kimono é sobre ele que nós vamos falar nesse vídeo de hoje aqui no Descomplicando a Moda eu sou Tete Laudares, estou à frente do Descomplicando a Moda e conto com você para vir comigo já se inscreveu no canal se inscreva compartilhe já me acompanha no Instagram ah, por favor, me segue lá, TT Laudares Ou Descomplicando a Moda Oficial, Descomplicando a Moda no TikTok. Faça parte dessa nossa comunidade, rede. Bora descomplicar? Nenhuma vestimenta é tão japonesa. Quanto o kimono, um eu trouxe aqui hoje. Até um kimono japonês, comprado no Japão, para mostrar para vocês uma curiosidade. O kimono é também tá eu amarrotadinho. Ele é produzido modelado em retângulos. Se você observar a manga, dá dando para ver? É um retângulo, outro retângulo, outro retângulo, um retângulo maior, a faixa interna. O kimono já foi e é ainda o objeto mais uh, revisitado da moda japonesa pelo ocidente. O ocidente tem mil leituras de kimono e o kimono mesmo na história passou e ainda passa por evoluções que vão desde o uso até a, mo a própria modelagem no sentido se é uh, o corte, né, se é curto, se é mais comprido, mais tecido, menos tecido. Fato é que esse kimono que nós conhecemos hoje, ele era na realidade usado na parte interna. No passado, uau! Aliás, esse aqui é um bom disso. Olha, tá vendo esse aqui que é bem pesadão? Esse era o kimono externo, por dentro dele, Vestia-se um kimono como esse que eu mostrei. Um mais leve. Que é a ideia que a gente sempre faz do kimono hoje em dia. É ou não é? Esse mais leve seria o quê? Seda? Pode ser seda. Esse aqui é em algodão. Pode ser em isomê Um tecido que a gente vai conversar ainda em outro momento. E a... Uh, Pode ser também o, o mais leve nesses dois. Ou em algodão, ou em azume, ou em seda. Detalhes em seda. Kimono. Ki significa vestir. Que vem da palavra wahuku. Wa, japonês. Huku, clove. Um, tecido. Para vestir. E Mono que é coisa, ou seja, kimono, coisa para vestir. Fez sentido? Bacana isso, né? Claro que vocês sabem, eu formada em letras, eu viajo nessas coisas todas. Porque existem hoje em dia mais de 10 tipos de kimono. Um kimono, ele pode sinalizar se você é casada, se você é solteira. Ele pode ser apropriado para uma, uma festa formal. Olha, por exemplo, e eles, cada um tem seu nome, né? O Kuro é para mulheres casadas o vestirem em eventos de família. Já o Iro ele é para ser vestido em casamento de amigos. Cada kimono vai ter a sua função. O rumongi ele é vestido de festa. Olha só que interessante. E o yukata, ele é casual para o verão. Mas quando chega no mofuku, a ah, mohuku que se fala, ele é de funeral. Então... Cada um vai ter a sua função. Antigamente, o cosodé, que era o de baixo, era sobreposto pelo osode. Hoje, a gente só usa o cosode. Que lá nos anos 20, que foi, foram épocas assim de... No mundo inteiro teve essa coisa de rebelião, as mulheres que eram meio revoltadinhas, sabe garota assim diferente? Então, aquelas garotas diferentes, elas usavam se casar com, vestindo o Era um horror, é tipo, ah! viu? Ela casou com o um kimono, que um voando dentro. Mas isso marcou, e essas mulheres ficaram marcadas como mulheres, Ousadas, atrevidas mesmo. Ah, o Yoji Yamamoto, a Rei Kawakubo, vários desses grandes nomes da moda ah, japonesa vão fazer do kimono um molde de partida para várias de suas criações. Beleza? Ficou meio claro tem outros nomes também ó como iromuji tsumuji, vários nomes a indústria textil japonesa é reconhecidamente é reconhecida mundialmente uh, como uma indústria muito meticulosa delicada e refinada no quando a gente fala de estampas portanto a estampa vai ser sempre muito uh, privilegiada na hora de uh, criar, na criação dos kimonos. Como assim uma estampa? A gente também sabe que os japoneses trabalham muito com essa questão do, da simbologia e os simbolismos. Ou seja, eles vão fazer... Espera aí só um minutinho que eu quero mostrar para vocês... Isso aqui, esse daqui em especial, a gente tem muito pavão, tá vendo esse pavão? O pavão vai ser símbolo de sorte, e aí isso vai, assim, isso vai sempre permear a silhueta. Que quando a gente pensa também nessa silhueta formada pela cintura marcada, é a silhueta japonesa, a silhueta do kimono. O kimono, ele traz uma proteção e não uma revelação. Isso também vai ser um ponto de, de uh, contraste da, uh, da visão do vestuário pelo oriental em, em comparação ao, em contraste ao ocidental. As técnicas de tear... Que a gente vê muito presente na, na cultura japonesa vão transmitir exatamente toda essa história material e cultural e dessa sociedade, da sociedade japonesa. Repensar o kimono é um exercício muito comum na moda ocidental e a, ela se a gente pode dizer que ela se resume a trazer o japonês, o que, aquilo que é japonês, para o espaço contemporâneo. Ou seja, a influência da arte, do design de outra cultura dentro de um espaço contemporâneo. Isso é apropriação cultural? Até hoje, a gente, pelas, pelas várias classificações e categorias e modelos, a gente facilmente consegue ver e dizer ah. Isso foi uma interpretação que é diferente de querer ser aquilo que não é. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque evidentemente todo aquele kimono que a gente produzir aqui no mundo ocidental vai ser diferente da proposta inicial. E além do que, como eu expliquei, a peça é uma peça milenar. Ela também está em evolução, ela também já passou por evolução, ela nasce com, como a gente usava, a gente não usava anágua e uma roupa, ela nasce assim também. Originalmente, o kimono pertencia à alta elite social, ou seja, não era todo mundo que vestiu o kimono. Aos poucos, ao longo dos séculos, ele foi se popularizando. Vestir um kimono, para certas ocasiões e da forma correta, não é a coisa mais fácil do mundo. Se formos querer vestir da forma tradicional, como eu estava mencionando. Que, como assim? Bom... Vocês viram que tem, um, só para começar, uma faixa interna, que é, geralmente, do mesmo tom e do mesmo tecido do kimono. Para, esse aqui é o mais simples, tá, gente? Esse aqui é em seda, ele já, ao longo dos anos, ele já ficou muito mais maleável do que era. Essa parte aqui é dura. Essa parte, você vai e volta... E aí você tem o nó apropriado para dar. O laço, que pode ser de uma uh, laçada só, tem vários segredos. E para isso, no Japão, quando você precisa ir a uma cerimônia formal, e você quer se vestir de kimono, mesmo para os japoneses, existem pessoas profissionais Formados em justamente vestir, vestidores de kimonos. Formados em lhe vestir, da forma apropriada. Porque se a gente lembrar, os braços ficam até de certa forma bem uh, livres. Enquanto o resto do corpo fica mais uh, constrito. Porque o andar... Também lento, conversa com os passos curtos, conversam com a filosofia e com a cultura dessa sociedade. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa pincelada de moda. Um beijo, segue a gente.